Não tem porquê Elas estão correndo também, então não tem motivo Mas Jesus fala, deixa que as crianças que delas são o reino dos céus Porque elas são intensas Vou te falar algo, se o fogo do Senhor não vier sobre nós hoje Ele vai vir no dia do Senhor, que é quando ele voltar E aí aquele fogo vai consumir o que não consumiu aqui Às vezes você está preocupado com o que as pessoas estão pensando de você E eu vou contar um segredo para vocês eu já fui muito carente. Ontem mesmo eu estava orando para o Senhor, Pai, lava com que boa. Essa foi a minha oração. Lava com que boa. Toda necessidade de aprovação que eu tenho. Toda carência, toda necessidade de amizade, tá? de estar tá com as pessoas que eu gosto, de estar tá vivendo todas as coisas em todos os lugares, porque eu não quero precisar disso. Eu quero me sentir completo. No Senhor, porque o Senhor não me decepcionou. E às vezes a gente está esperando uma aprovação, uma oportunidade. Está esperando alguém te pedir para fazer algo, te agradecer por algo que você fez. Te tratar melhor ou te convidar para algo. E infelizmente as pessoas não têm noção de pedir. E muitas vezes elas não vão te agradecer pelo que você faz. E às vezes você não vai agradecer as pessoas. Você não pode ter uma vida em torno de agradar alguém Porque se alguém também tem uma vida, e se for assim, ninguém vive Então, o meu convite hoje é que a gente vai fazer Dois momentos de oração Vamos combinar aqui mesmo Dois momentos de oração Nós vamos dar um livro inteiro da Bíblia hoje Vai ficar suave que é o menor deles é. E eu preciso que o Espírito Santo fale no seu coração alguma coisa Que mude alguma coisa dentro de você para compensar que você veio como eu disse esses dias para trás Eu não tenho condição de falar a vida de todo mundo Que eu não sei o que está acontecendo Mas Deus tem Então nós vamos orar para eu não atrapalhar o que, que você veio buscar Parabéns. Pode ser Vamos vocês combinar? Nós vamos gerar só a inteiro da palavra E Deus falar com você essa noite. Amém. Porque é legal, né Deus que criou tudo, falar com você Você, hoje, à noite Eu acho isso incrível Que eu não mereço então, para a gente começar Eu gostaria que você Ficasse em dupla Eu sou professora Mas não é trabalho não Pode não, pode, é pode Mas eu gostaria que você ficasse assim, em dupla E olhasse para a pessoa que está do seu lado E dissesse para ela O que, que Deus quer entregar para ela hoje Falando, fala, não, não faço a menor ideia Eu também não Mas o Espírito Santo que está aqui faz Então eu vou estar olhando aqui e eu gostaria que você olhasse para a pessoa do seu lado e falasse Deus quer te dar paz, Deus quer te dar tranquilidade Deus quer te dar amor Deus quer te dar sabe, paciência que você na tá Deus quer te dar revelação Deus quer fazer com que a gente seja melhor Deus quer fazer com que você seja melhor Eu não sei Mas eu é a pessoa que está aí E se você tiver liberdade Faz uma oração com ela Para que essa noite Seja um, não só mais um culto Mas seja o dia que Deus falou Pode ser? Amém? Então, glória a Deus Como eu estou aqui Eu e Jesus bom. Senhor, em nome de Jesus Eu agradeço Porque nós não precisamos Entrar na sua presença Nós vivemos na sua presença Eu te agradeço Porque o Senhor É o rei dos reis Senhor dos senhores Santo dos santos Dono e proprietário De todas as coisas Inclusive da nossa vida E ainda assim O Senhor pode fazer Alegria, Senhor, externas, onde a gente não tinha paz para dormir, ou não conseguia ter ânimo para acordar. E eu oro porque em nome de Jesus, se nós hoje somos pessoas, povo de Deus, que estamos aqui para buscar o Senhor, e ainda assim estamos tristes, estamos cansados, estamos sobrecarregados. Eu oro para que o Senhor venha a Pai, dupla conosco, porque nós nunca estamos sozinhos. Nós temos o Senhor o tempo todo. O Senhor é conosco, é Manoel, Eu oro para que nós. Jesus, esse não seja só mais um culto Não importa se estamos doentes, cansados Preocupados, com a cabeça Fora, se o mundo está em guerra Porque a tua palavra já diz tudo Que vai acontecer, nós somos o povo Depois, nós somos o povo que vai Pisar no ouro, nós somos o povo que vai Reinar em vida, e em nome de Jesus Que nós não vamos ser, nós já somos E eu oro para que no presente Nós possamos ter essa comunhão Perfeita e agradável. Eu oro para que essa inconstância, essa dualidade, esse triste, feliz, nervoso, calmo, rico, pobre, bravo, tranquilo, amigo, não é amigo. Ama não ama mais. Que essa dualidade seja lançada fora em nome de Jesus. Que essa depressão e essa euforia seja lançada fora em nome de Jesus. Que essa fome pelo Senhor e depois se descarte Com o Senhor. Não exista mais. Eu oro para que o Senhor venha nivelar os nossos caminhos. Que o Senhor venha. De dois a dois E nós sabemos que nós estamos sendo enviados Por pessoas que o Senhor coloca Eu agradeço pelos casais que estão aqui Eu agradeço pelos pais, mães Eu agradeço pelos amigos Que nós possamos fazer E eu agradeço porque em algum momento O Senhor nos tirou da vida que nós tínhamos E nos colocou na vida eterna E eu obrigado por isso Em nome de Jesus Amém? Um amém? Glória a Deus Aleluia Glória hashtag Bíblia de Papel. Que é pra gente levar a Bíblia de e a gente fazer... <risos> eu quero te contar uma coisa. Existem versões da Bíblia. E eu vou falar só porque eu vou ler uma versão específica. E aí tem uma versão mais formal, que é aquela almeida, revista atualizada, né? que fala umas palavras que você fala aqui, é isso. Mas que geralmente todo mundo sabe de cor essa versão. <risos> no meio termo, você tem aí e a IPT, que é a nova versão internacional, é, nova versão transformadora, que são versões que mesclam o formal, de uma maneira que a gente entende um pouco mais, um pouco mais eloquentes para nossa vivência. E aí, no outro canto do espectro, você tem a versão NPLH, e você tem essa versão que chama a mensagem. Eu estou te apresentando ela, que é uma versão bíblica que eu vou ler para vocês hoje. Tá bom? Então, ela é uma versão... Um pouco mais, é, menos formal. Então você tem a mais formal, que é a Almeida atualizada, aí vem NBI, NBT, NTRH, e tem essa mensagem, que é a mais poética. Por isso que você vai estranhar um pouquinho quando eu ler. Mas é uma Bíblia válida, em <risos> nome de Jesus. E hoje eu quero ler para vocês o um livro inteiro da Bíblia. Hoje você vai falar, hoje tem eu um o livro inteiro da Bíblia. Chama Ovadias, é o menor livro da Bíblia. Você pode me ouvir ler? Amém. Amém? Então eu vou ler aqui. Obadias. Deixa eu pôr meu timer. Que eu quero falar rápido. No Deus. Amém. Obadias. Na versão a mensagem, se você quiser ler na sua versão, fica à vontade. É bom que você vai ter outra percepção. Beleza? Amém. Fica no final do Antigo Testamento. Na versão mensagem de Seu mundo vai... Eu sou boda, meu Deus. Meu mundo, cara Seu mundo vai Mensagem de Obadias a Edom da parte do Eterno, o Senhor Recebemos a notícia diretamente do Eterno Por meio de um mensageiro enviado às nações pagãs Levantem-se, preparem-se para a batalha preparem se para guerrear contra Edom Vou ler essa parte de novo Levantem-se, preparem-se para a batalha Preparem-se para guerrear contra Edom. Continuando. Ouça isso, povo de Edom. Estou transformando vocês em nada. A tampinha das nações pagas a mais desprezada. Vocês se achavam tão grandes, empoderados entre as altas rochas, os maiorais, pensando em vocês mesmos. Ninguém pode nos pegar aqui. Ninguém pode nos tocar. Pensem de novo. Mesmo que como uma águia vocês se sintam seguros nos penhar, mesmo que façam seu nas as estrelas, vou trazer vocês de volta para a terra. É a palavra infalível do Eterno. Eu gosto dessa frase. A palavra infalível do Eterno. Rapaz. Se salteadores subissem para roubar vocês, deixariam vocês de bolsos vazios, não é verdade? Se os assaltassem de noite na rua, vocês ficariam de mão banana, não é verdade? Ah, eles vão fazer Isaú em um pedaço. Vão esvaziar suas bolsas e seus bolsos Todos seus antigos parceiros Vão empurrar vocês para dentro do abismo Seus antigos amigos vão mentir para vocês Sem hesitar Seus antigos companheiros de bebida Vão apunhalhar vocês pelas costas Seu mundo vai desabar Vocês nem mesmo vão saber o que atingiu Assim nem se surpreendam Essa é a palavra certa do Eferno Quando eu eliminar todos os instruídos de Edom E banidas montanhas de alto, Todos os sábios, os seus grandes heróis Vão desertar vocês Tema. Não ficará ninguém nas montanhas por causa do crime cometido de Esaú contra seu irmão Jacó. Vocês serão desprezados por todos e perderão seu lugar na história. Naquele dia vocês ficarão parados sem fazer nada. Enquanto isso, os estrangeiros vão levar o exército do seu irmão para o exílio. Estrangeiros ímpios invadirão e saquearão Jerusalém e vocês ficarão parados olhando. Vocês foram tão maus quanto eles. Vocês não deveriam ter se alegrado com a desgraça do de seu irmão. Quando ele estava estirado no chão acabado. Vocês não deviam ter rido e desdenhado dos filhos de Judá. Quando eles caíram com o rosto na lama. Vocês não deveriam ter paravejado quando a desgraça dele se agravou. Vocês não deveriam ter tirado vantagem do meu povo quando a vida dele estava frangalhos. Vocês seriam os últimos de que eu esperaria diversão à custa do problema dos outros. Então. Vocês não deveriam ter ficado esperando nas cercanias, dificultando a passagem dos fugitivos, nem deveriam ter traído os sobreviventes desamparados, entregando aos captores os que já tinham perdido tudo. O dia do juízo eterno está perto para todas as nações pagãs. Assim como fizeram aos outros, farão a vocês. O que vocês fizeram vai recair sobre a cabeça de vocês e acertá-la. Assim como vocês fizeram festa no meu Santo Monte, as nações pagãs vão beber a ira de Deus. Eles vão beber e beber e vão beber até morrer. momento. Mas não no ancião, aí não será assim. Esse será um lugar seguro e santo. A família de Jacó vai reaver as suas costas, retomá-las do que as levaram. E é aí que a família de Jacó vai se incendiar, que a família de José vai se tornar uma tocha, enquanto a família de Esaú será a palha. Esaú vai em chamas, não sobrará nada de Esaú, além de um montinho de cinzas. O Eterno diz que é assim, então assim é. Um povo do sul vai tomar as montanhas de Esaú. Povos de colinas vão atropelar os filisteus. Eles vão se apostar dos campos de Efraim e de Samaria. E de Benjamim vai tomar posse de Gilead. Antes disso, exilados es israelitas vão voltar e tomar a terra dos cananeus, ao norte de Saré. Os exilados de Jerusalém, no longínquo noroeste de Separate, vão voltar e tomar as cidades do sul. O remanescente dos salvos do Monte Sião. Vai para as montanhas de e vai governar com justiça e equidade. Vai ser um governo que honrará o reino do eterno. Amém? Muitas palavras, né? Mas é um livro inteiro. Hoje você é um livro inteiro da Bíblia, irmão. Glória a Deus. Amém. Obadias Falou muita coisa. Eu vou te explicar o que aconteceu aqui. Esse era um profeta que chegou na cara de e falou assim: Vocês é um bando de trouxa. Vocês estão fazendo tudo errado Deus está vendo tudo E quando os outros estão tá dando mal Vocês estão rindo E isso é errado E que se você rir desgraça alheia Quando chegar a sua vez Não lhe de você também E fica de boa que vai chegar a sua vez <risos> Sabe o que Deus está falando? Ele está falando que Ele é justo Que Ele é tudo Que Ele sabe tudo o que vai acontecer E está dizendo que Aqui Ele está falando para Israel Israel somos nós O povo de Deus o povo de Deus Então tá falando pra gente Dentro da igreja Que você vai ter problema Fora você não tem nem o que pensar sobre Tá vendo, né? É dentro da igreja que vão falar coisas Fazer coisas magoar você, deixar de fazer Mas não é culpa do líder Ou do pastor, ou do endereço Ou da bandeira da igreja Porque a Bíblia diz isso sobre todas elas a igreja do Senhor é o lugar onde as coisas acontecem, fora já aconteceu, já está condenado Está entendendo o que eu estou falando? Então dentro da igreja é que você vai ter problema Durante a sua trajetória com Jesus é que você vai ter problema Sendo parte dos filhos de Deus é que você vai ter problema Porque fora você não tinha problema, você já estava morto Morto não tem problema Nem boleto é dentro da igreja do Senhor E é dentro da fé cristã que está, você vai ter que aprender a lutar contra o seu urso O seu leão Os outros exércitos Porque fora você já tinha perdido Ficou, claro? Ah, Laura, você quer aqui, por favor o, Os slides que eu vou passando aqui O que, que acontece então? Eu quero contar para vocês algo hoje O que, que você faz quando Deus cruza os braços? Por que você está vendo né? que eu estou muito pessimista <risos> Mas não tô não. Eu orei. E o Senhor trouxe no meu coração algo muito importante. Eu precisava dizer. Quando o pastor Carlos falou, quero que você fale algo lá na igreja, no domingo, essa de manhã. Eu falei, amém. É, você me manda. Aí é, eu falei, peraí, deixa eu ver o que é para falar. Amém, já sei. Eu <risos> me E Deus está falando isso no meu coração. Que tem gente dentro né, da igreja achando que Deus está de braço faz, cruza o seu caminho e fica bem além de você, Jesus e ninguém fala com ninguém e aí Jesus está lá de boa e você está emburrado e aí ele está falando com você e você está visualizado e não respondido <risos> por que que Deus cruzou os braços para mim? o que, que é cruzar os braços? é quando a pessoa não faz nada acontece que geralmente quando você era criança, você lembra que seus pais, não estavam certos. Mas às vezes estavam, porque são mais maduros e conhecem o mais da vida que você. E você estava lá, mãe, eu quero um sorvete, mãe. Menina, fica quieto. Não, por favor, mãe. Não, não vai. Mas, mãe, dá mais um pio pra você ver. Hashtag beijo, mãe. Quando você tiver. O <risos> que, que acontece? Às vezes, a mãe não tinha dinheiro, o menino tava, tinha intolerância à lactose, tinha que comer alguma coisa. Você não sabe o motivo, mas tinha um Falar, se não tomar o sorvete. Por que, que Deus não está te dando o que, que você está pedindo? Tem um motivo. Por que, com Deus, sempre tem um motivo? Porque Deus conseguiu fazer com que 44 pessoas, em quase 50 regiões diferentes, em mais de 12 tipos de dialetos, escrevessem um livro que consegue falar de tudo ao mesmo tempo e se explicar inteiramente durante muitos, muitos anos. Ele consegue escrever a sua história de menos de 100. Ele conhece a história dos seus pais, ele sabe aonde você nasceu, porque foi ele que escolheu. E é muito fácil olhar para pessoa, mas essa mãe, esse pai, essa cidade, esse corpinho de bairro, não dava ter sido, sabe? Sei lá, nos Estados Unidos até falam inglês, tinha até que circular. Mas não, não podia. Sabe qual que é o melhor lugar que você está? Tem melhor que você está aí, sabe por quê? Porque quando você resolve um problema, que você vira alguém. Se você está num lugar que está tudo muito bem, você não tem chance de fazer alguma coisa. Você está entendendo? Jesus é Jesus, que ele salvou a humanidade. A humanidade não estava salva, precisou de um Salvador. Você fica feliz quando passa numa prova, porque você foi provado. E se saiu bem, fica triste porque saiu mal. Mas teve alguma coisa que aconteceu, algum problema a ser resolvido. Às vezes Deus está com o braço cruzado para você, você tem essa impressão que você olha para esse tipo de texto na palavra de Deus e fala: Eu estou é condenado. Mas uma coisa eu descobri nesses dias, buscando o Senhor que crê em Deus. Acreditar que a sua esposa é sua esposa, o seu amigo é seu amigo, seu filho é seu filho, acreditar que você é um ser humano e você é ter péssimos relacionamentos e uma baixa estirou horrorosa, mesmo acreditando quando Deus cruza os braços para você, a sensação que você tem é de abandono, de que não, não sou eu, de que não é para mim, de que não vai dar certo, de que eu não vou conseguir. Logo, passa para mim, por favor. Com os milagres de Deus na minha vida, é que nunca é do jeito que eu quero. E eu vou te contar algo, nunca vai ser do jeito que você quer. Porque a palavra de Deus fala que as bênçãos de Deus são inimagináveis. Ou seja, não dá para imaginar. Se você imagina, já não vai ser desse jeito. Deus quer te surpreender. Ele quer fazer algo que você nunca imaginou. Ele quer olhar para você e te colocar numa situação onde só você vai poder resolver. E você fala, Sabe o que é sorte? Sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Porque se eu tiver a chance hoje de dirigir um carro de Fórmula 1, se você não sabe dirigir, você perde a chance. Tem vários, várias vagas de emprego maravilhosas, mas às vezes eu não posso me candidatar porque eu não sei fazer o que estão pedindo. Existem homens incríveis nessa terra. Eu queria me casar com o Johnny Depp quando ele era criança. Graças a Deus, deu errado que hoje eu descobri que ele é meio violento. <risos> mas eu achava melhor das todos os personagens dele: Jack Sparrow, o Evermind de Tesouro. É isso aí, um mundo normal. Eu não tinha condição de casar com ele, conhecer ele, não dava pra dele. Às vezes você é tá mirando num lugar que é impossível. E o Deus do impossível vai deixar, mas do impossível, que é ruim, não é o o impossível de Deus para você É o impossível que vai te fazer bem O que te faz mal Não é da vontade de Deus para você Porque se Deus fizesse o mal para você Te deixava condenado. Entrou na morte e venceu ela O nosso Deus não é um Deus suicídico Depressivo Nosso Deus é um Deus que entrou para vencer E venceu E está vivo Então para de gostar dessas cruzes Que tem um Deus morto sem menu lá que para começar ele estava no completo Tinha acabado de ser acusado Em todos os aspectos E quando ele estava naquela cruz E olhando para baixo, sabe os discípulos dele? A célula dele? Tinha ninguém lá Ninguém. Os dele não estavam. Os frutos dele naquele momento estavam invisíveis. Eloi, Eloí, o Damasco Deus meu, Deus meu, por que abandonaste? Deus, por que o Senhor cruzou os braços para mim? Agora, Jesus falou: passa. Então o que, que acontece quando Deus cruza os braços para você? Eu quero dar para você algo. Em Gênesis, aconteceu uma história, eu deixei aqui a referência, mas eu vou contar para vocês a história. Tinha dois irmãos, um chamado Esaú e um chamado Jacó, que eu li para vocês no livro de Pobadinhas. Eram dois irmãos, você tem um irmão? Seu irmão peste? Jacob? Que, que irmão geralmente acontece? Irmão é bom demais? Quando a minha irmã nasceu eu tinha 10 de idade. E o povo eu tava ciúme rádio do povo, eu tava com ciúme. Eu tava desesperada, porque ele ia vir e saiu o nome minha casa. <risos> Sabe? E era pequena. E o que ela ia fazer com essa criança? E ela era a criança mais bonitinha que tinha. Nossa, mas era é bonitinha. E ela não ia com ninguém, nem com a minha mãe, pra desesperar com a minha mãe. E ela, vem cá, cadê a tia? Vem cá, vem Ela ia comigo e com a minha mãe. Até com o pai de vez da minha mãe. Meu irmão vai comigo e não vai com meu pai. Que meu. Até ontem por isso, nela ali, tá todo mundo me condenando. Por é que você gosta de criança gritar? E ela só grita. Hoje em dia eu tô orando, porque ela grita assim nada aqui, ó. cantando eu não pra vocês. Eu não. Não, dá pra ela. Irmão não, é um cara engraçado, só você pra falar mal. Se alguém falar mal, você fica. Não dá pra comparar você e seu irmão, ou com seu irmão. E é engraçado que na igreja do Senhor, a gente se chama de irmão. Isso já te mostra uma coisa muito importante. Você não manda ninguém na igreja e ninguém pode mandar você, porque o Pai é um. Nós aqui somos irmãos. Tirando o pastor, aqui que é Pai da <risos> somos irmãos até pai e mãe tio e primo nós somos irmãos a autoridade vem do pai que é Deus nós aqui nós estamos tudo no barco e se nesse barco Jesus não entrar a gente é assim e aí esses irmãos Esaú e Jacó queriam receber a bênção do pai e um era muito forte o Esaú é beludão, forte e ele tinha a bênção sobre ele porque ele era o primeiro ah, o primeiro ele era o primeiro, o primogênito, o primeiro filho. A bênção era dele. Qual que é a bênção que você quer hoje? Eu sei a bênção que eu quero hoje. Eu queria a bênção de entrar no doutorado, agora eu quero sair. Eu queria a bênção de conseguir cuidar da minha saúde, agora eu quero que ela venha. Porque eu já estou cuidando, agora eu preciso de resultado. Eu queria a bênção de ter um corte, agora eu quero que o povo pare de mandar o casal, pelo amor de Deus. Calma, gente. Faz três meses. Três dias Jesus fez as coisas. Três meses. Não, não, não. Você queria uma bênção, agora você tem que lidar com ela. E tem as que ainda não chegou. Que bênção que você quer? e aí Porque você é o primeiro, a benção é a sua. Porque o primeiro é o recompensado, não é? Primeiro lugar, primeira vez, primeiro tudo. É sempre a vez. Ninguém está é nem aí para a segunda vez. Em tudo. O primeiro, tinha a benção, trocou por um pão de comida. Porque estava morrendo de fome. Todo mundo que te amaldiçoar foi maldito? Se eu não te abençoar, foi bendito? Já pensou sobre que você amaldiçoa voltasse para você? Bora lá. E o que, que aconteceu? O irmão mais novo, segundo, ganhou a bênção do primeiro, que o primeiro estava morrendo de fome. Eu quero te perguntar uma coisa: você está morrendo de quê? Porque a vida é uma história de como você morre. A sua vida é a história de como você morreu. E você está morrendo de quê? Estou tá morrendo de cansaço. Estou tá morrendo de vontade? Estou tá morrendo de quê? Eu quero te falar hoje que os segundos serão os primeiros na ordem do Senhor. E às vezes você está morrendo. O que, que você pensasse? Assim, você está me ouvindo? Em que, que você não é o primeiro? Porque você me o que você é bom? O que, que você faz de melhor? O que, que você não faz de melhor? Em que tem é alguém que é melhor que você? Quando você compara? Eu costumava dizer que você pode se comparar com você do passado, mas a gente eu acho que nem com você do passado, porque você do passado era outra pessoa. Tá é injusto. Mas em que que você não é bom? Em que é que tem alguém melhor que você? Em que que você é o segundo? Rubens Barriquez da Fórmula 1 foi eternamente zoado e continuará sendo zoado, porque sempre chegava em segundo lugar. Sempre chegava. E agora em que eles chegaram em terceiro, né? Fizeram uma coisa tipo quer. ele, de... por isso essa questão